Saudações povo, eu sou o Mr. Boné e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal secundário. O vídeo de hoje é basicamente a segunda parte do Friday Night Funkin' que eu joguei na minha live de 24 horas. Vocês gostaram bastante do primeiro vídeo, então estoura o like nesse vídeo aqui também, porque de repente a gente pode fazer mais vídeos jogando alguns mods do Friday Night Funkin' ou algo assim. Ah, e é claro, se inscreve no canal, mano, pelo amor de Deus. Estamos quase chegando nos 30 mil inscritos, então se inscreve... agora. Sem mais enrolações, eu espero que vocês gostem do vídeo. Caralho, dando soltar fogo de artifício aqui, velho. Na vida real. Ai, tá travando, velho. Aí é difícil. Caralho! Que foda! Amei essa música. Eles cantam juntos, muito foda. Gostosa! Ai! Muito foda essa música, velho. Ai, nunca me segurei. Aqui no Rio, falta difícil pode significar umas 30 coisas diferentes nessa hora. É, na minha cidade, normalmente era traficante avisando que tinha polícia passando. Essa foda? tirando dançando lá atrás, muito foda-se acho que é nessa que eu perco, foda-se Tô meio fudido, velho. Nossa, é, ele tá em cima de um carro. Ah, ninguém mandou ser alta. Muito foda, muito foda a música. Muito foda a música. Puta que pariu! Calma aí, chat. Vambora. deu. Eu gosto de aguentar, não precisa nunca precisa fazer perfeito, não precisa fazer bonito não. Foda-se. <risos> Nossa! É pra baixo, pra cima e pra direita. Muito impossível essa porra. Eu achei que seria tipo. Uma sequência mais normal. Apertando as tecrinhas, seus teclados aí pra vocês imaginar, velho. É muito foda, né, Arsenio? Nossa, fodeu. Vou perder essa merda. Muito difícil, velho. Eu preciso dançar menos e clicar mais. Fudeu Passei, foda-se, foda-se Caguei, não, não me importo mais Agora, ixi, agora é os dois, velho Olha esse Papai Noel, velho Ok, a minha tecla da de esquerda realmente bugou no começo, eu não entendi, eu tava apertando e não tava tocando. Papai Noel tá com medo dessa desert igual apontada pra cara dele, velho. Eita, buguei. Ai! Ai! Nossa, mano. Por pouco que, eu não, que não dá merda no finalzinho ali, velho. Muito bonitinho, velho. Nossa. Vamos Tem uma buzina na garganta Ai Nossa senhora Nossa, só buguei, foda-se Meus dedos estão começando a doer Ai Distraí, distraí, tô bem, tô bem Tá tudo certo Caralho, Que porra é essa? Cara, eu tô errando Friend, the Caralho, que barco cara, bagulho! Bagulho bizarro. É um limão. Ai, nossa, nossa, o bagulho que eu tô errando, vai se fuder, mano! Make friends around you from your eyes To fingernails Ai! Precisa parar de ficar olhando os outros monitores Sempre divulga de baixo GG, GG, GG. Caralho, que bagulho bizarro. Senpai. Esse é o Talarico, de verdade. Tá porra, pixel art, velho Oh, a new Vermeiren has come in a search of a true love. Ih, é Talarico mesmo. Serenade between gentlemen shall decide where her beautiful... É, ele é Talarico mesmo. bi bop Vambora. Sai é, fora, menininho de anime Nunca perdi, mano Vou perder pra ti? Não, vou, não, não devia ter falado isso Caralho Foda, Bonnie, da hora. Vamos que vamos, vamos que vamos. Talarico não tem vez não, mano. Ah, que agonia, velho! sempre fico bugado quando tem muita tecla. Só tem pra pensar esse jogo? Acredito que sim, né, mano? Uh, not bad for an ugly worm. But this time I'll rip your nuts off right after your girlfriend finishes garling mine. Eita porra! Bubip Let's go, vai seu otário, tá putinho? Ah, eu, conhe... eu já ouvi essa música. Por que, que eu acho que foi o Traveler que fez eu ouvir essa música? Foi o Berdo? Ah, é verdade. Chat, minha tecla da esquerda saiu. Ok, ok. Vamos lá. <risos> Juro. Eita porra, nem fodendo que eu vou precisar dar uma dessa nossa senhora, quase que eu me fodo. Ai, que medo. Nossa, me fude demais, velho. Por muito pouco eu não tomo no meu cu, velho. Gente, eu tô realmente impressionado em ver como que vocês estão tão fascinados, velho. Não tá sendo tão difícil assim. Beleza, Felipe. Vai lá, mano. Volte logo. Boa noite. Eita, caralho. que que é isso? Direct contact... Uh, contato direto com humanos reais. Depois de ficar preso aqui por tanto tempo. Ahn... Uh, e ela, de todas as pessoas... Hã? Eu vou fazer o pai dela pagar por o que ele fez pra mim por... e pra todos os outros. Eu vou derrotar você e pegar o seu lugar. Você não, não se importa em ter seu corpo roubado, né? É uma troca justa. Mano, que parada horrorosa. Ok... Quando vem todas as teclas, eu sempre dou umas bugadas, velho. Né? Até agora não acostumei. Ai, socorro! Roda.